Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou a professora Edna do terceiro ano do Ensino Fundamental I. Nossa aula hoje é uma revisão de matemática. O roteiro de hoje da nossa aula: Os números e um pouco de sua história, os números no dia a dia, sistema de numeração decimal, dezena, centena e unidade de milhar, ordens e classes, compor e decompor números. É, a história traz muito, muito tempo atrás, já se trabalhavam com a escrita de números. Claro que não era nos moldes atuais. A, aula, a, a contagem era de uma forma mais rudimentar. Desde os primórdios da, da humanidade, que já se contava animais, já se contava com pedrinhas, e esse movimento foi se modificando, se atualizando até chegar aos dias atuais. Aqui nós temos um exemplo da, do sistema de numeração egípcio. Vocês observem que o bastão vale 1, um, que hoje é uma unidade. O calcanhar vale 10, que hoje é uma dezena. O rolo de corda vale 100, que hoje é uma centena. O, a flor de lótus, mil, que hoje é a unidade de milhar. O dedo apontando, 10 mil, que é uma dezena de milhar. O peixe, 100 mil, que é uma centena de milhar hoje. E o homem, 1 um milhão, que aí a gente já passa para outra classe da numeração nos dias de hoje.